Salve galera, seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado, hoje é dia 28 de janeiro de 2021 e mais um mês se passando no ano de 2021 Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, siga aqui na página, curte a página, ative as notificações para você ficar por dentro Também estou no Twitter e no, e no Instagram, é só procurar por Pixel Quebrado e é nóis, tamo junto Posteriormente todas as lives são que são roladas aqui no Facebook depois vai lá para o YouTube se você quiser também procurar fique à vontade beleza as lives são exclusivas aqui no aqui no Facebook então não não deixe de curtir a página para você ficar por dentro das lives e das novidades então vamos continuar com a nossa campanha de days gone conseguimos avançar mais um pouco ah, tava travado numa missão lá da caverna da, da horda lá mas deu certo agora é só continuar jogando para ver aonde a gente vai parar esse game muito bom cara game espetacular tá valendo muito a pena jogar esse game tá muito a pena mesmo Eita Eita Eu recebi uma revelação. Vamos lá, vamos. Ontem à noite, Psicopaca. um novo grupo de recrutas se juntou a nós e fez o juramento. Eles viajaram muito do leste, oeste, norte, sul. A chegada deles até aqui, neste momento, não é um acaso. Trouxeram notícias sobre acampamentos como aquele ao sul que nós expurgamos. Acampamentos cheios de degenerados, ladrões, viciados e assassinos. Estamos sob ameaça, todos nós. A cada dia vivemos sob a sombra da morte. Mas essa sombra não vem dos frenéticos raivosos que nos cercam. Eles fazem parte do plano divino. Eles fazem parte do castigo divino. Não! Não! Não são os frenéticos que ameaçam nos destruir. São os homens. Como Noé, no passado, construímos uma arca para salvar a humanidade, para salvar todo o conhecimento para quando as águas recuarem, podermos reconstruir. Mas nesta era, aqui no fim do mundo, Deus não levantou os oceanos de seus leitos para varrer os condenados. Não haverá nenhum batismo pela água. Não. Nesta última era, nós somos o Dilúvio Somos enviados Para batizar o mundo Com fogo Caraca, mano a Chapa esquentou, hein Começa nossa guerra santa Contra todos aqueles que provocaram A ira divina Iremos para o norte Buscaremos os templafatos E limparemos que eu senti uma espanta. Tô aqui. Espero que esteja pronto, porque vai rolar. E vai rolar agora. Preciso das coordenadas. Pronto. Espera, onde você tá? Acharemos no meio do Lago Crater. Ilha Wizard, acampamento da milícia. Desativou os RPGs. Ah, merda, ainda não. Eu vou cuidar disso. Me chama quando estiver pronto. Desligo. Caraca, mano. Ele vai ferrar com tudo, mano. Esse maluco é psicopata, hein? Preciso chegar nos lança-foguetes. Onde? Eles devem estar. Nas torres. Tem que ser nas torres. Isso aí, vai andando. Mas atacar outros acampamentos. Jesus, que pesado. Aproveita e me arranje um rango. Ah, claro. Anda, seu filho da puta. Ah, deu certo. Ah, preciso encontrar a Sarah. Sarah? Ah. Tenente Whitaker responda. Caralho. Espera aí, eu tô indo. Ih, mano, será que vai dar B.O.? Será que vai conseguir, mano? Você não pode montar guarda, ou seja lá o que tá fazendo lá fora. Ordens do coronel. Preciso estar de olho em você o tempo todo. Pois é, fodam-se as ordens do coronel. Ei! Mais respeito. As coisas estão mudando por aqui. E se você não seguir as ordens. Está tudo limpo. Tudo bem, tudo limpo. Okay. Qual é o plano? Pega suas coisas, vamos embora. Como vamos sair? Tem muitos Ei, guardas por aí. Confie em mim. O'Brien. Estou aqui. Estamos subindo até o cone. Temos uma chance. Recebido. Desligo. Quem é o Brian? Para onde vamos? Eu não tenho tempo para explicar. Pegou tudo. Não vamos voltar. Sim, eu tô pronta. Vamos. Beleza, fica perto se a gente encontrar alguém. Ei. Caso não tenha lido meu recado. Como ele vai tirar a gente daqui? É como eu te disse, foi pelo O'Brien que eu te achei. Ele era o agente da Nero que tava lá naquela noite. A noite que eu te coloquei naquele helicóptero. Nero? Não, merda! Weaver! Não, não! Aquele ali! O tanque! Certo. Recruta! Tá prestando atenção? Olhos no trabalho, cara! O tanque! Bem ali! Vai, vai! Pra cima! Eu não quero ver esse tanque cair Ixi, cara, que B.O., hein? Ele deixou a gente ir, o Weaver deixou a gente ir Merda, mais guardas Ok, espera aqui Aí, anda Vamos dar a volta Ok O Brian, o cara do helicóptero da Nero vai vir aqui Isso, olha Tem uma longa história, eu vou te contar tudo quando a gente estiver longe Espera, então eles ainda voam, tipo... Meu Deus, Chico, eles devem ter recursos, laboratórios, equipamentos. Sim, eu imagino que sim. Olha, você pode perguntar pro O'Brien quando encontrar com ele. Outro guarda. Calma aí, eu distraio eles. Ah, cuidado. Ixi, não dá pra usar nada. Soldado, o que você tá fazendo? Sinto muito, senhora. Essa área é restrita. Como você ousa desafiar um oficial? Você sabe qual é o castigo por desobediência? Você sabe que já tivemos soldados enforcados por menos? Você sabe disso, né? Foi o coronel que me mandou o soldado. Ele me pediu pra ver como você tá. Você especificamente. Ele mencionou o seu nome. Você sabe o que isso significa, sabe? Ah, eu ouvi alguma coisa. aí o quê? beleza ah, ah. Outro guarda. Vou ver se consigo fazer eles mexerem. Ah, cuidado. Muito bem. Vamos. Estamos quase lá. Não posso esperar para ver o concerto de novo. Você quer ir comigo pro Lago Lost? Tipo, eu pensei que a gente estava indo para Cloverdale. Não, a gente vai, tipo, eu só quero encontrar com ele. Ele é tipo um irmão mais velho. Sei lá, não sobrou muita família ultimamente, entende? Me pegou. Fala Gustavo, tudo bem? Não pode pôr. Não pode pô, propaganda. É, canal aqui, cara. Link, mano, externo. Tá bom? Posso esperar para ver o concerto de novo. Você quer ir comigo pro Lago Lost? Tipo, eu pensei que a gente tava indo para Cloverdale. Não, mas a gente vai, tipo, eu só quero encontrar com Não ele. sei se foi é você um que pôs o link bem. aí do cara Sim, em cima tô aí. Tô é que o bot retirou. Eu vi alguém. Soldado, por aqui, por favor. Senhora, esta área. Tá me questionando, soldado. Tá vendo essa patente? Hã? Aí, o que? Ah, ah. Boa. Você também. Tô vendo o céu. Estamos quase saindo. Tá bom, ok. Agora sim. Estamos no cone. Caraca, que rolê, mano. Ok. Conseguimos. Cadê ele? Cadê o O'Brien? Ele o Brian? vai chegar, ele vai chegar. Só um... Senhores, aqui é o topo do cone. Como podem ver, temos uma vista incrível daqui. Ah, tenente, eu estou levando esse grupo de recrutas para conhecer a ilha. Ah, estamos a ponto de descer para a arca. Junte-se a nós. Uh, bom, ah, coronel... Esta é a tenente Whittaker. Ela coordena a parte da equipe de pesquisa que explora como usar venenos para derrotar inimigos. Traidor! Oh! Oh! Oh! Oh! Esperem, não! Afastem-se! Oh! Oh! Oh! Caraca, mano. Nossa, já era, ferrou. Max, tô tentando te dizer que estamos. Não, saindo indo pra buscar ele suprimentos. É um elemento. E um espião. Por que Lembra confia do nele e não em mim? Eu falei, você me conhece, Mega. O mais, Max? líder daquele acampamento no Lago Lost que mandou ele aqui. De merda? Tô falando. Eu nem conheci esse filho da puta. Coronel, você tem que acreditar Eu... em Nega! Certo. Tô ouvindo. Caraca. Ele é um espião. Mete esse uhum. cara é louco. Você nem conhecia ele. Ele surge do nada e você acredita De qual nele? Você acha você que, eu, que mentindo? eu sou. Você disse que eu sou? Mostra alguma coisa? É isso? Eu não tô mentindo. Diz para ele mostrar as costas. Hã? É, Mostra sua costa. Chega! É o meu último aviso. Agora vamos descobrir a verdade aqui. Ixi, mano. Não prestarás falso testemunho contra o vizinho. Capitão Curry, eu esqueci. É o oitavo ou nono mandamento. Eu não lembro bem, senhor. Me diga o que viu e não minta pra mim, filho. Eu vou saber. No acampamento do Lago Leste, ele atacou uma mulher. Que merda é essa? Soldado! Você... Ele tava sem camisa. O filho da puta tem uma tatuagem cobrindo as costas, uma parada satânica, um, um cachorro, um cachorro morto roendo uma corrente ou alguma coisa desse tipo. Eu tirei ele de cima dela, ele tava bêbado e violento, mas vai saber o que teria acontecido se eu não tivesse lá. Manda ele mostrar as costas dele e você vai ver quem tá mentindo. Sinto muito, coronel, essa merda toda é tão sem noção. Virem ele. Você carrega a imagem do Cerbero, o Cão de Hades. Que coincidência. Ser capturado ao tentar fugir do submundo. Mas você não é o Cerbero, é? Dicam San John. Você se esconde atrás Eu nunca de nomes santos ninguém. e se na veste mentira? Na verdade, você ele foi expulso é do e você, oh. tenente? Que coincidência estar com o um vagabundo quando o helicóptero da Nero passou? Coronel, eu não sei do que tá falando. Você estava num campo da Nero que foi invadido! Há quanto tempo está nos espionando, hein? Nete, eu juro, eu não estava. Mas mentiras! Eu espero isso de vagabundos? Eu espero que homens como ele sejam traidores! Mais uma oficial. Coronel. Fui eu. Ah, fui eu. Nossa, Coronel, que bem. Eu menti. Se você olhar no meu bolso, vai achar um rádio. Porque eu liguei pra eles. Eu liguei eu menti. Eu menti. Pra tenente. Eu disse pra ela... Precisava dela para verificar uma remessa, mas. Na verdade, eu só precisava de um refém. De San Joe, vagabundo! Tá na escuta? Aqui é a Nero. O'Brien falando. Vagabundo! Desculpe. O soldado San John não está disponível. Fala, agora, Vinícius, tudo bem, mas... mano? Quem tá falando? Às vezes, na busca pela verdade. O sangue dos inocentes é derramado. Sinto muito, querida. Soltem o recruta a uh... Sarkozy, era isso, sim. Icaro. Leve esse vagabundo para uma cela. Caraca, mano. Amanhã, às sete em ponto, ele será julgado e será enforcado. É. Tenente? Chega. Temos trabalho a fazer. Vem. Fale mais sobre o acampamento do Lago Lost. Sim, senhor. O que você quiser saber? Tenente? por favor. Caramba, Levanta. mano. Nossa, meu Deus, cara, que revira volta, mano. Ele nem devia tentar salvar ela, meu. Ela, bom, sei lá, mano. É, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Fala, Guilherme. Tudo bem? Ótimo. Achei que ouvi você respirar. Mas se foder... Era o que eu queria ouvir. Significa que isso não te derrubou. Ok. Por quê? Essa tatuagem... Cachorro arrebentando uma corrente. Não é uma imagem comum. Tem uma sondada... Antes de te libertar, eu tava. sei lá, tentando achar sentido nisso. Não, Estava não. Estava com a tenente quando É no, no PS4. Meu palpite? É que é teu Queria nome. ter muito PS5. Sim, é meu. E o nome da sua esposa? Não é Beth. Não, não é. Esteve esse tempo todo tentando achá-la. Pois é... Você perguntou por quê? É bem simples. Na minha opinião, qualquer cara que passe por Deus sabe o quê, só pra achar a patroa, não merece morrer pendurado numa corda. Espera, espera, espera um pouco. Vocês vão me ajudar? Mas significa que vão ser todos enforcados Não cara. vamos voltar O coronel tá completamente doido Guerra Santa, xenocídio, qual é? O que é isso? Tá bom, qual é o plano? O que vamos pro leste é. Com sorte, chegamos no reino. Caraca não. Mano, o braço direito não do pode voltar. cara a milícia vai atirar Não, assim eu que não vou ver. embora sem ela Eu preciso ir pro norte, eu tenho que avisar o Iron Mike É tarde demais pra isso Por quê? Passaram a noite limpando a passagem de Santiago o quê? O comboio saiu hoje cedo, rumo ao norte. Ah, merda. Tem certeza que não quer vir? Eu tenho. O oh, que legal isso, hein? hein, mano? Surpresa, hein? É. Corey. Quando eu falei com o coronel sobre o meu serviço militar, eu disse que odiei cada minuto, mas... Uh, talvez não fosse tão ruim se... eu tivesse servido com um superior como você. Sabe... Talvez ainda dê tempo. Caraca, meu. Foi surpresa isso, hein? Nossa, legal, mano. Legal. O que, que dá pra fazer aqui? Vamos lá. Dá pra usar isso aqui. Tô com todas as armas? Que. Caraca! Deixa eu ver. Preciso voltar pro Lago Lost. Preciso ir pro norte. Preciso salvar o Bowser, a Ricky e o Iron Mike. Eu não posso se passar não posso salvar a Zara, mas posso salvar eles Eu sinto muito, Zara Sinto muito Mas eu não vou desistir Eu vou dar um jeito, vou voltar pra te buscar Eu juro, por Deus vou voltar pra te buscar Eu tenho que ir pro norte Pegar... Rodovia Setia Agora ela tá limpa, isso é o caminho mais rápido Nossa Nossa, quase, hein qual o nome do jogo? Uh, como, é... como é que é? Santinha, por aqui... Fala, Fala, Israel. Tudo bem, sim. Esse é exclusivo do Playstation 4, cara. O nome do jogo tá no título ali, ó. Days Gone. Posso de controle, é eu tô Ele fazendo tá as, as missões... Prim... Ai, caraca, não! Nossa! Olha o tamanho daquele maluco ali, mano. É um mata ele! Ele, ele, eu. Tá Vai. Mata ele Ai, que que eu fiz, idiota? Caramba! Pressionei a granada errada. A parte de cara, hein? Nossa, só tem sniper aqui, mano. Caraca, mano, de onde tá vindo os tiros, velho? Mata o Boa noite, fala Adriano, tudo bom? Como é você tá, meu brother? Nossa! Cara, de onde tá vindo o um tiro, cara? Ah, é dali, mano. Putz, não dá pra pegar o cara. Tá difícil aqui, hein? Nossa, tá complicadão aqui, hein, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Baixa, filho, baixa Cheguei agora na tua live, perdi alguma coisa? Cara, perdeu um pouquinho. É traidor, perdeu aí, coisas gente. importantes. Ei, soldado! Aparece aí, seu covarde! Aparece e encara fita! Olha! De todo tempo eu morro aqui. O que você acha? Vai, vai, vai, vai. Caraca, mano! Já te falo já o que você perdeu. Meu, ele foi tentar salvar a esposa dele, chamou o helicóptero da Nero. Pronto. E aí o Capo o General o psicopata lá descobriu tudo. Ia matar ele, não tinha o General Curry lá, que era o moreninho. E ia levou ele para matar, mas aí os caras desertaram também. E aí agora ele tá tentando voltar Porque o general vai atacar Toda aquela, aquela, aquela aldeia Da onde ele veio lá, o Lago Lost lá, sabe? Não sei se você lembra Dessas coisas aí Mas ele tá Ele vai tentar Salvar o pessoal lá Pra depois voltar pra pegar a esposa dele Uma treta lascada cara. Me surpreendeu Isso aqui chão. E aí tá nessa pegada, cara. E aí ele tá meio... Meu, eu não tô vendo meio muita solução pra ele não, meu. Vai ah, mais um cara aqui, ó. Tem gente viva. Ah! Caraca, tem mais gente, mano. Vou dar uma olhada. Foram Toma. todos, hein? Cadê todo mundo? É, pois é, foi o que eu imaginei. Ah, peraí. Muito louco o jogo, cara. Tá numa trama muito da hora. Me surpreendeu. aí, eu tô chegando. Ai, caraca, mas que tonto! Cara, tá cheio de nego. Acredito nisso, meu Deus do céu! Beleza, vou explodir tudo para entrar. saco, mano. Nossa, caraca, tinha, tinha, tinha cara na parte de trás, mano, tá feio o esquema aqui, hein, vamos lá de novo Saio do meu caminho, espera aí tem que matar esse cara primeiro. Céu tá embaçado aqui. Ah, não acredito, né? Três tiros de long shot. O cara não, o cara não morre. Não muita munição. Olha. Né? Que maravilha Ué, o que, que eu tenho aqui então? Ah, molotov Passa aqui, aqui. a moto pronto. Oxê, okay. não sai o carro, cara. Caraca, e aí, o que, que faz aqui no esquema? Obstruído pela moto Nossa, mano A moto tá longe, velho Ah, não acredito nisso, mano Tô ficando sem. Tô ficando sem. É... Sem curativo, mano. Buzzer, tá aí. Responde. Buzzer, responde. Jake, é você. Traz eles aqui pra dentro, caralho. É, Ed, traz os feridos pra dentro. Buzzer! Jake, que bom que você tá vendo. Seria legal ter a tua ajuda agora. Traz eles pra dentro. Anda, caralho, vai, merda, cuidado. Tô indo, Buzzer, eu tô quase aí. Ah, o esquizo, o esquizo tá aí, Buzzer. Ele tá indo pra pegar vocês. Deve estar tá rolando uma treta enorme lá, né? Ricky, acampamento do Lago Lost, responda. Ricky! Iron Mike, responda! Caralho! Jake! Você tá vivo! O esquizo disse que você tinha morrido! Acho o esquizo! Caralho, acho o Iron Mike! Ricky, fala comigo, o que está acontecendo? Vixe, cara! Ei! Ei! Eles estão recuando. Eles estão fugindo! Pegamos eles, pegamos eles. Cadê o esquizo? Alguém viu o esquizo? A gente conseguiu, aí, cara. Atrás deles, não deixem escapar. Matem todos esses putos. Cadê o merda do esquizo? Tem um monte de gente atrás dele. Ninguém é. sabe. Aê, vamos, temos que ir. Aê, não esquenta. Vamos achar aquele cuzão. Dick, graças a Deus, conseguiu. O que aconteceu? É o Iron Mike, ele levou um tiro. Caramba, mano, que treta! E aí, ô preguiçoso? Eu queria ver se você quer pescar. Temos que alimentar o acampamento. Fala, Otávio Batista, você, sou novo aqui. E aí, como é que você tá? Você Tudo bem? Seja bem-vindo à página, cara. Fique à vontade. Sim, é, é tá nós, embora. tamo junto. Vamos curtir o game, ela que o game tá espetacular. Tá Isso. Olha, eu. Eu não teria conseguido sem a sua ajuda. Que bom. Eu quero conhecê-la. Ela deve. Ela deve ser. Uma moça daquelas. Igual a minha Elizabeth. Ok, ok. Okay. Aqui, Mike, aqui. Mike, quero que eu isso. Não, não quero. Eu posso, eu posso. Já zerou. Desgona, eu... eu... ele é do PS4 ou do PS5? É dos dois, cara. Só que eu tô eu jogando no, pres... no de... PS4. Fala, Otávio, tudo bem? Já zerou? Não, não zerei ainda não, cara. Tô tentando zerar. É Vamos fazer. ver se eu consigo. Eu estava, estava errado. Estava errado. Faço o que precisar fazer. Pra, pra... Pra... Manter o acampamento a salvo. Ricky? Sim, eu tô aqui, Mike. Tô aqui. Caraca, que treta, mano, que treta, cara. Não imaginei que ia acontecer tudo isso, não, mano. Tô jogando Mike? sobrevivência. Tá jogando no sobrevivência? Mike. Ixi, morreu. Eu acho que sobrevivência é o um modo, né? É a dificuldade. Tô não, brother. esquizo desgraçado naquele né, cara lá. Não posso falar palavrão. Esqueci. Você sabe como troca a arma sem entrar no inventário? Não. Dá pra fazer isso? Eu tenho uma notícia triste pra dar. O Iron Mike morreu. Ele parou. Ele tentou parar o esquizo. Quando a milícia estava recuando, o Iron Mike, do jeito dele, tentou conversar com ele e... Okay. Cala a boca! Cala a boca! Sem homenagens! O Iron Mike não ia querer isso! Porque os homens que matamos hoje, existem mais deles. Muitos outros. Morei com eles. Eu vi o exército deles. E quando eles voltarem aqui, eles vão matar cada um de vocês. Não, eles vão tentar. Ah, imaginei que fosse. A menos <risos> que a gente acerte eles primeiro. Imaginei que fosse difícil mesmo. Aí! A gente nunca deveria ter... Daí, cala a boca! Cala a boca! Eu sei, eu não sei. Escuta cara. O Iron Mike confiava nele. Vocês também podem confiar. Não, não, não, não, não. Foi mal. Quer saber? Eu não consigo. Eu não sou o Iron Mike. Eu sou o vagabundo tem razão. A estrada é ali. Não, eu não vou eu não vou embora. Olha para mim. Escuta. Pegaram ele, o que fazer? Encontro o Bowser, ele diz que eu tô no machado. Caramba, velho. Que treta hein? Que treta! Fica a dica. Ok. Aperta triângulo um uma de vez. Espera, isso é. Acho que isso. pega a pistola. Vamos precisar de um Dois. caminhão grande, tipo Dois. um caminhão de lixo, para encher. Olha, boa dica, um cara. Amônia. Isso. Vamos misturar com 400 litros de creosoto. Um caminhão bomba com fertilizante. Esse é o plano meu Deus. A milícia transformou a ilha em uma fortaleza, os civis ficam nas cavernas, a força de trabalho e as pessoas consideradas Demorou. não aptas a servir ficam Vodica. no campo de sobreviventes, e o arsenal e a guarnição ficam do lado do portão. Se a gente atacar, a gente arranca o coração da milícia do coronel. E a Sarah? Bom, ela tá numa caverna que o coronel chama de Arca. Como, como você sabe? Que eles não vão matar todo mundo. A Sarah, a Sarah e todo o resto. Eu, eu não sei, eu não sei. Mas eu imaginei que a explosão vai provocar caos e confusão. Vou tentar que eles, aqui. Eu vou poder entrar e achar a Sarah e tirar ela de lá sem ninguém saber o que aconteceu. Olha, a questão não é mais a Sarah. O coronel declarou guerra contra todos nós. E ele tem um exército junto com ele. O Iron Mike e o resto foram só as primeiras baixas dessa guerra. E vai ser uma guerra bem curta se a gente não atacar primeiro. Eu nunca disse que o plano era bom. Não, é um plano bem merda, de... tá comigo, irmão? Ah, não perco por nada. Ok. Não vamos conseguir fazer sozinhos. Beleza, ok. Então, se alguém quiser participar, vocês atacam, atacam o portão sul. Uhum. Porque na hora da explosão, toda a milícia vai correr pro portão principal. Hum. Tá, precisaremos de suprimentos. Seus doidos. Cara, vai ser uma guerra espetacular essa daí, hein? Aquele cara é maluco, mano. de Napalm. Ah, agora aprendeu a fazer oficial cavaleiro. Ó, tem vários bagulho aqui, hein? Boa. Talvez a fase que na fase que você. Como é que é a dica de trocar arma? Otávio. Aperta triângulo uma vez. Acho que... Não funciona, não. Ó. Triângulo... Ele salva, tá vendo? Não. Ih, <risos> é um bicho, é uma guitarra aí é atrás e tu. É isso mesmo. Tem um rapazinho feio aqui, ó máscarazinha aqui Tem uma guitarra ali Tem um distor meio nem lá atrás que não enxerga É que eu tô faltando uma câmera minha, cara Que eu, eu pego, tem uma outra câmera que eu coloco na parte de trás Pra ver a parte da frente E essa câmera aqui, ela tá posicionada errada Que eu ainda tô arrumando o lugar ainda Dentro do acampamento não dá pra pegar Ah, entendi, sabia não Ah, é verdade, não dá mesmo, né Verdade, tem razão Isso aqui é. Como tá indo? Pra trás. Caraca, olha os caminhões que os caras construíram, mano. E aí, Dick? Ei. Ah, o que é isso? Ah, ah pergunta para ele. Bom. Esse caminhão é grandão, hein? Aham. Uh -huh. Eu pensei. Vamos transformá-lo num tanque. Puta que pariu. <risos> ah, isso aqui tá pronto? é vamos ver Dick. ok. Ah, beleza <risos> tá pronta. hora de abastecer. eu sei onde tem fertilizante. chama no rádio quando estiver pronto. ok. <risos> prepara para dentro ali agora hein nossa deve eu ser tava animal na né sala de aula quando... mas não dá para eu dava aula de inglês na faculdade comunitária de Chemote. você andava, andava um sumido de de e, diz... e aí Ebler como é que tá indo o comércio de armas enfim a... vamos vamos carregar tá aqui né Poxa, eu só tenho isso de. de. de. de. de, de dinheiro? possível. Eu corri. Ah, prontinho. Os dias seguintes foram um caos. Prepara pra anelarina agora. Ah, já tinha lido, né? É. Nossa. Nossa. Nossa. Aqui que... Ei, Jake. Se cuida. É nóis, minha truta. Aí ah, eu tenho que ir com a moto? Achei que eu ia com o caminhão. Bora. Uma horda te espera agora. Ah, tá de brincadeira, mano. Horda eu não quero enfrentar a horda não, mano. Quero enfrentar os caras. Nossa, o maluco se jogou na água, hein? Qual é o. Eu acho que a gente vai achar o fertilizante que precisa no rancho Iron Butt. Rancho Iron Butt? Pois é, tipo, eu acho que. O Jesse e os Rippers não vão mais precisar dele. Tipo, aquilo lá era um campo de antes, não era? Deve ter uma área de manutenção, sabe? De portadores de cama hein? Fertilizante. Pode crer. Isso, eu vou pra lá agora. Quando estiver tudo limpo, entre em contato pra você e a Rick. Ah! Isso, eu vou pra lá agora. Quando estiver tudo limpo, entre em contato pra você e a Rick levarem o caminhão. Tô tentando Pode matar ele mal. até agora. Nossa! Sério? É tanta, é tanta treta assim? Jake, você tá aí? Sim, sim, Rick. Oxí. Uh, acertaram eles. Eu só queria dizer, obrigada por voltar pra ajudar a gente. Sinto muito por ter chegado tarde. Não chegou. Então, vamos dar um jeito. Não esqueço. Vamos acabar com ele, certo? Isso. Vamos dar um jeito. Eu queria dizer que. Eu sento... Encontre a horda. Duas vezes desse jeito. Aí, eu não perdi ela ainda. A gente vai construir uma bomba bem grande, lembra? Bom, que bom que você tá de volta. O Lago Lost precisa de você. Aí, Ricky. É... Não foi culpa dele. Sabe, o Iron Mike, no caso, ele tava... Ele tava só tentando fazer a coisa certa. Esses bichos estão vivos ainda, mano? Caraca, mano. Morri Morreu Nossa, quer ver, que eu vou, quer ver que eu vou começar lá no acampamento? Dick, você tá aí? Sim, sim, Rick. Estou aqui. Eu só queria dizer obrigada por voltar para ajudar a gente. Sinto muito por ter chegado tarde. Chegou, vamos dar um jeito. Não esqueço, vamos acabar com ele, certo? Isso, vamos dar um jeito. Né? Eu queria dizer que eu sinto muito sobre a sua Sobre essa... uh, Tá cheio de zumbi aqui, aqui mano. Que duas vezes desse jeito. Ah, aí eu não perdi ela ainda. A gente vai construir uma bomba bem grande, lembra? Bom, oh, Ô saco, sai da moto, cara. Pega o bagulho aqui. Uh, eu, eu... Aí, Ricky. Uh, fundo, ah, é bosta. Sabe. Ele tava... Ele tava só tentando fazer a coisa certa. Eu sei, desligando. Cara, eu esqueço de usar o foco, mano. Eu fico tão na... Dick, tá aí? Esquiso. Você tem muita cara de pau de me ligar. Irmão, eu te encontrei. Você tem que me ouvir. Olha, eu tentei impedir. Eu tentei. Os tiros no Iron Mike, eu não queria que fosse assim, irmão. Capitão, oh, o coronel quer falar com você imediatamente. Tá bom, olha, diz pra ele que eu tô a caminho. Capitão, não demorou nada pra você ser promovido com tuas mentiras. Essa parada militar é um monte de merda e você sabe disso. Mas, irmão, você tem que me ouvir. Eu não sou teu irmão, esquizo Tudo bem, eu só queria te avisar. Olha, quando o Corey te ajudou a fugir, o coronel, ele pirou, ele achou que ela tava por dentro, ele perdeu a cabeça, ele foi pra cima da tenente Wither. ele ia matar ela, Dick! Júlio da vida. Mas eu não deixei, Dick. Ai, caraca. Mano, eu tô muito fraco, mano. Eu descobri que o tava preparando, talvez tenha um uso melhor do que matar a frente. Talvez tenha um acampamento, como uma fonte de Botou no comando da Arca. Quer que eu mantenha a segurança? Agora ela trabalha pra mim, Dick. Pra mim. O que você quer, Esquizo? Irmão, eu só queria te avisar. Eles estão vindo. Eu não posso fazer nada. Eles estão vindo. Dessa vez, dessa vez, eles estão vindo. Bom, ele pode. Não vamos a lugar nenhum. E quando ele vier, dessa vez, vamos estar prontos. Edic. Não! O coronel tá esperando! Eu já tô indo, cara! Agora sai daqui! Ai, olha! Eu tenho que ir. Mas eu vou dizer pra Tenente Without aqui que você mandou um abraço. Capitão Sarkosi desligando. Mano, na hora que ele pegar esse, ah, esse esquizo, não fa nem ideia do que ele vai fazer, mano. Esses caras são uns lixo. Cara, falei isso, eu tenho um foco pra ter aqui, mano. Habilidade. Foco, ó. Habilidade. Tenho quantas duas? Falta essa. Melhor recuperação inicial do hotel E essa daqui. Reduz significativamente o custo das armas, cara. Sobrevivência. Vamos completar aqui, vai. Falta isso. Acesse a roda da sobrevivência com L1 e escolha o coquetel de foco. E consuma o 2 Coquetel de foco melhora o foco, acelera a taxa de regeneração do foco. Ah, achei que esse ser automático isso. Reduz, siga Aumenta o dano dos dados de besta. Isso aqui é besteira, tem isso aqui, né? Mortes continuam continua na cabeça recupera a saúde. Isso aqui é bom. Vamos aqui vai bora. Se tu tem sucata? Arruma tua, arruma tua moto? Tu tá? Não tenho cara. Quer dizer, tem um pouco. Tem aqui. Deixa eu ver. Não dá. ó. Acertar oito de sucata. Não, ela já tá boa. Já é, tá com 28. Já tá boa nada, né? Aqui não dá pra consertar, não, mano. Ah, deu. 100%. Cara, esse taco aqui é muito bom. Opa. Não, tem gasolina. Que merda. Que merda, mano. Quantos caras tem aqui, mano? Não sei que eu tava aqui Outro cara aqui, né? Não, filho. Tentou bagulho. Ah, pode crer, verdade. Espera aí. Beleza. Ah, que da hora, cara. Boa. Valeu, Otago. Muito bom, hein? Vamos ver se tem mais gente aqui, né, cara? Pelo amor de Deus. Acho que não, né? Caminho é errado, né? Ah. que é, mano? Ah, merda, não. É uma horda, é uma horda. Preciso dar um jeito nela antes que a Rick venha, ou ela vai atrair todos eles pra cima da gente. Aí, Buzzer, é, Diz pra Rick que... Vai demorar um pouco, porque tem uma horda se alimentando bem no caminho. Uma horda? Quer que eu vá com a Rick até aí pra ajudar? Não, não, não. Eu já aprendi de um jeito difícil que é melhor encarar ele sozinho. Desse é, mas jeito, não... a gente não atrai eles pra cima dos outros. Tá, tá bom, ok. Além disso, tipo, a Rick me disse que... É, você é o chefe da segurança agora, né? Então você não precisa, sei lá, ficar no acampamento pulindo o distintivo, mandando no povo, essas paradas. É verdade. Esqueci de pedir um distintivo pro Mike. Eu, oh, enfim, agora que o Mike se foi, sabe? Eu acho que vão eleger outra pessoa. Eu gostaria você ver eu a, a horda primeiro. Velho, acho que não. Cara, você tá de brincadeira, mano. Eu não sei ah, enfrentar não essas, é essas, esses. Me avisa quando pronto. A dar a a na Caraca, que merda! Nada de bomba, é. É. só mais. Não, não. Não tem um caminhão ali, né, cara? Tem que abastecer de molotov e ficar subindo nos containers. Cara, não tem um. O problema é que não tem, né? Que bosta, eu não tenho. Ah, que merda odeu. Oh, <risos> Tem um bagulho de granada, cara. Aqui, granada não é container, mano. Já era. Ai. Eita nós, o bagulho é Embassations. Eu vou deixar pra próxima live, cara. Porque já deu já deu o horário da live, já. Deixa eu ver. Eita nós, cara. Muito da hora, velho do céu. Quero ver matar esses lazarentos. Porque eu não tenho muito, muito pra construir aqui, cara. Eu queria construir granada. Deixa eu ver, ó. Molotov. Não dá. É top normal, né? É. Vamos deixar pra próxima, né, mano? Amanhã tem mais. Melhor. Petralhador, Adriano. É. O esquema é usar a metranca, né? Mas não é o suficiente, né? Aqui, meu, eu devia ter uns, uns tanques aqui, cara. Sabe aqueles tanques de combustível? Não tem nada aqui. Bom, pelo menos eu não vi, né?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 Além disso, tipo, a Rick me disse que é, você é o chefe da segurança agora, né? Então você não precisa, sei lá, ficar no acampamento, polindo o distintivo, mandando no povo, essas paradas. É, Cara, onde tá, é que é o melhor lugar, lugar aqui, um mano? Pro Mike? Eu oh, enfim, agora que o Mike se foi, sabe, eu acho que vão eleger Não tem, pessoa, né, melhor lugar, né, mano? Essa, essas caixas vermelhas explodem, é, mano? acho que não. Ah, não ia me incomodar, mas me avisa quando estiver pronto. Explode, né? Na estrada, Muito longe, mano. Que eu fiz Ai, que tonto Ai, fala aí, filho ah. Ah, Boa noite, mais um bug Não, não tem, não Não tem bug, não Eu que tô errando mesmo Ai, gas, Casca Arranchei ali na, no bagulho vermelho. Bom, vamos deixar pra amanhã, né? Já, já, já demos o horário da nossa live. Bom, turma, que está aqui no Face, muito obrigado. É, que vacilo, vacilei. Fiquei nervoso, apertei o botão errado, achei que ele ia pular. Não vi que tinha o tambor ali, foi pro vinagre. Amanhã temos mais. Vamos enfrentar essa hora da manhã. Espero que vocês, espero todos vocês aqui amanhã para ver a nubice. É... Enfrentando ela, beleza Turma, muito obrigado, bom descanso a todos vocês Valeu aí todos os novos seguidores Sejam muito bem-vindos Tamo junto, é nós, amanhã a partir das 9 horas Estamos de volta aqui no canal, beleza Forte abraço, bom descanso Valeu e fui, gente Obrigadão, valeu